Hamilton, só para só é, pontuar, eu acho que o Hamilton é o cara perfeito para esse momento, porque ele é o cara que tem toda a experiência e ele também, eu, eu, eu sinto o Hamilton um cara muito centrado, então, eu acho que quando ele fala que as pessoas choravam e tudo mais, ele também ele traz um elemento de humanidade para a Mercedes, né? Olha só, quem está quem, quem aqui são pessoas. Pessoas estão envolvidas nesse trabalho, são vidas e tudo mais, são pais de família, mães, enfim. Então, ele traz uma humanização para esse grupo, que isso acaba criando também uma empatia. E eu acho que isso também é interessante, né? É interessante até para controlar um pouco essa expectativa em cima do W14. Eu acho que nada é por acaso, tudo é muito pontuado, tudo. Tanto na fala do Toto Wolff, quanto até nessa entrevista do Hamilton, né? Mas, repito, eu acho que disputa de título e tudo mais, nisso eu ainda tenho minhas dúvidas. Eu vou precisar, pelo menos, das três primeiras corridas para ter certeza se a Mercedes realmente tem chances de brigar pelo título em 2023.